E aí rapaziada, eu sou Tchê, mano, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Hoje eu trago pra vocês um novo servidor de DD Tank 10.9 sem lag, sem bug, mano. Tá top, cara. O link vai estar tá na descrição. Esse DD Tank, mano, vou te falar um negócio: é um DD Tank que Eu vou jogar e espero estar tá com você lá. Fechou? Que é 50k de cupom pro batalha, rapaziada. E o link vai estar tá na descrição, meu parceiro. daquele modelão. Se você for novo aqui no canal, o que você vai fazer? Você vai se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: quem vira membro do canal sempre acompanha os DD que antes de todo mundo, aqui no Discord. Então, vira membro para você poder dizer, acompanhar todos os DD Tank aqui. Discord tá bombando, 32 pessoas aqui no Discord. E é isso, né? Se você quiser entrar, link na descrição, nós troca ideia lá. Conversa todo dia, mano. Não tem um dia que a gente não entra nesse Discord. Tá top de jogar DD Tank, porque interagindo aí que vale a pena, mano. Eu achei esse DD Tank caçando aí nos vídeos no YouTube. Mano, você vai entrar aqui no servidor para criar sua conta. Você vai querer colocar seu CPF devido que ver se você não quiser colocar seu CPF? Você vem aqui no Google, mano. Ó. Mas é você vai ter de lembrar um negócio. Se a conta for hackeada, essas coisas, não vai ter como recuperar porque você não vai ter que ver. Tipo assim, você vai ter que colocar no CPF inválido. Você vai vir aqui, ó. 4 devs CPF. Daí você vai gerar um G... é, CPF aqui. Isso aqui serve pra quê? Pra você quando for recarregar cupom aqui nesse servidor, usar o CPF direto no PicPay, entendeu? Daí você vem aqui ó, gerar um CPF, daí você vem cá, copia, cria sua conta. Isso é bem simples, mano, não tem mel nenhum, tanto para celular, tanto para computador, notebook e tal. E é isso, né? No, vou mostrar aqui para vocês o servidor Mano, uma coisa que eu quero pedir para vocês Que vem jogar o servidor Eu não tô sendo pago, eu não tô sendo que ver tipo assim A única coisa que eu vou ser remonderado aqui É me cupom para poder fazer sorteio para vocês em live E isso é uma coisa muito top Eu o dono é um youtuber também Ele entende o vaso do, no, na, de quem grava o vídeo, né É isso que eu quero dizer Aí você vai poder baixar o voucher Quando você baixar o voucher Vai estar tá aqui, ó Logozinho e tudo mais Logo True Tank Daquele modelo você vai entrar aqui, ó A partir, mano Olha aqui, ó Tudo evento, galera ó, Evento de coleta, mano ó, E vou te falar um negócio E vem item, mano Pra vocês terem uma noção A rapaziada que tá aqui Olha, mano Olha o hall da fama Só pra vocês terem noção Vou mostrar pra vocês Hall da fama Tá esse tal aqui, ó Cupetinho <risos> E, mano olha, olha o atributo dele Não tá tão forte assim, não Tô ligado que tem inscrito aqui no meu canal Quem entra nesse servidor Regaça Daquele modelo Tô ligado, fiote e mano, os mano acabou de entrar aqui no servidor Eu Vou te mostrar já como que tá A rapaziada que tá aqui no servidor Vou entrar aqui na minha sociedade, se vocês Quiserem entrar também, é só entrar aqui ó. Minha sociedade vai tá Aí ó mano, nível 6 Aqui ó todo nível 50. Os vagabundos tá upando porque eles falam, não, depois que ele divulgar, ele vai ficar top. Aí você vê, mano. O cara já pegou um milhão de FC, entendeu, galera? Como que o negócio é fácil, mano, de upar. E eu vou te falar, é fácil de upar, mas a distância é difícil de passar. Mas vem item bom demais, mano. Isso que é o negócio top, tá ligado? O servidor, por enquanto, mano, vai estar. Tá... Quer ver? Ele estava tá mexendo algumas coisas para poder lançar o servidor 2 deles. Isso é top, porque, querendo ou não, vai dar uma moral. Esquisita no servidor Geral dos meus colegas que joga DD tem que tá aqui, mano Você vai entrar, meus inscritos também tá aqui eu Consegui dropar que ver essa carpa aqui na, na instância E o pet aqui na, na instância também, ó Esse pet dragão aqui, ó E agora eu vou em um PVP Quero mostrar a conta pra vocês no PVP quando os que deu pra batalha Infelizmente, galera, não vai estar tá cheio de gente, tá ligado? Isso aqui é só um dos inscritos que tá no Discord por enquanto não tá é, cheio de gente Mas após esse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo Vai bombar e vai bater muita view Vocês vão vir jogar, daí o servidor vai oh, tá, eu quero ver o que, que vai acontecer Aqui mano, só isso que eu tenho pra dizer Galera, porque Sinceramente que vai ser um time top, vai mano Tá devetando Isso aqui, porque, vou te falar um negócio aí ó True tank aqui Daquele modelo, fio, tchau Tem que pegar boot mesmo, fazer o quê? Você estar tá aqui Não vou receber nada mesmo Deixa eu deletar esses trem Cadê eu estar todos os e-mails, mano? Porque tava bugando os e-mails para mim Beleza, né? Já conseguiu pegar um oponente aqui Vocês vão ver quantos cupom que deu pra batalha, mano Tá muito easy mesmo E amanhã já... No mesmo dia que eu tô fazendo esse vídeo Vai ter live para vocês às 6 e 30 tá ligado? Aí, ó Meio de boa para tirar o PVPzinho, mano ó. Não tem nenhum ex Como que dá para vocês perceber? Aí no vídeo mesmo, ó, vocês... Tá assistindo Dá pra perceber que não tem nada, mano Tá suave E pra quem se tornar membro, cara Sempre vai ter um sorteio pros membros também do canal Ó Naquele modelo já Manda aquele tatuzão no boot Mas não é bom, Tá ligado, né, parceiro Agora esperar aqui o boot fazer a jogadinha dele já, Ó Vamos junto com o boot Imagina, me mato, mano Bem capaz aqui do jeito que eu tô jogando Também fazer o que, né Faz um tempinho no jogo de detenco, né, parceiro Vamos lá, But, faz sua parte. Que eu quero ver se você tá tão. Tá assim, todo. Você viu, But? Voou, Incrível, futebol Minecraft Rubri. Tinha Tche, mané Eu vou ir pra trás, mano. Não, cre... Não creio. Porque. Acho que o But tá bem aqui, ó, galera. Ah, falei que tava lá, em cima da flor. Tá ligado, né, meu parceiro? Ó, já veio com como? Cai espadinha a katana daquele modelo, fiote. Vou pegar, vou fazer o seguinte: e aqui, e mano, pra quem não entende ainda, tem como você criar o um personagem aí no site? Fechou? Se tiver algum problema, só entrar no esporte que eu te eu falo tudo, mano. Na beleza, sua vez é né, But? Então vai tomar jogada, meu fiote. Vou te mandar já o povo da carpa. Falou você ficar ligeiro que o peixão tá com o anel é alto, meu filho. Daquele modelão. Minha continha ainda não tem nada agora. Mas vocês podem. É, vocês veem que o boot não né, é peludo Um boot de boa. vai matar tá tranquilo. Ó. Daqui é forma fi, ó. Mesmo se você. Olha lá. Tô nível 25. Boot... Não, nível 30, o boot sempre é 5 levels mais baixo que o seu. Eu sempre tira a musiquinha do DDTank, que eu não curto, né? Trazer nos vídeos. 600. e trinta e 130. 6, 631. Bora, boot. Sei que tá enrolando pra matar o boot, mas fazer o que, né, mano? É porque eu não pay? Daí vocês estão ligados. Mas eu quero mostrar o DDTank, é O tanto de cupom que dá para batalha. Daquela forma. Ó, vocês ficam de olho aqui, ó, no chat, galera. Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Pra vocês verem o tanto de cupom que dá pro batalha. Vocês vê que eu não tô mentindo, mano. E o link vai estar na descrição, só vim jogar, meu parceiro Daquela forma aí, Tranquilo Eu vou mandar um 50-50 Um dia nós se vê por aí, botão <risos> Aí, ó 50k de cupom Eu tava com ideia de falar pro dono Abaixar essa quantidade de cupom, porque eu acho que fica melhor Daí vai dar 6, se vocês entrarem no servidor E bombar, o... bombar Acho que e deixa, mano, um tanto de cupom Mas se vocês entrar pouca gente, acho que vai diminuir Então, bora voltar isso aqui Fechou, galera? daquela forma, vou tá ficando com esse vídeo por aqui, se você quiser entrar no discord vai estar aqui o link na descrição desse vídeo que você tá assistindo, se inscreve no canal e vira membro para você saber de novos servidores antes de todo mundo, que eu sempre aviso, vou tá sempre no discord, então entra lá, e como que tá para vocês perceberem, tem moeda de ouro demais papai ó, então, ah, tá ligado meu filho, tietiezinho sempre tá trazendo novidades aqui para vocês, então se você curtiu Deixa o like, ativa o sininho de notificação e se for novo se inscreve. Vira um membro para ajudar na qualidade do canal. Até o próximo vídeo. Um abraço do Sr. TT e falou!